Musiquinha de fundo, cara, porque eu não aguentava mais a musiquinha do pokémon tirar a luz, né, cara? Continuado de onde a gente parou Hoje eu acho que eu só vou pegar mais uma o Insigne e já era Treinar outros pokémons, porque o Chris já tá forte Parasse Não tem nada voador aqui Um cristal e um plantinho Já tentar tá aqui Oi? Nem sabia que era efetivo Deu certo Nunca ouvi essa musiquinha antes. Eu tô numa playlist de música sem copyright do YouTube. Acho que não tem problema colocar música com copyright, mas deixa gravado aqui. Vai que no futuro eu quero colocar melhores momentos no YouTube. Nunca se sabe. Nossa, eu não vi qual foi bom Tudo bem. Vamos de anos. E com anos nunca dá problema, gente. So rock Anos de novo. Acho que anos ganha essa, é, Vamos ver. Tô arriscando meu anos, mas... Adoro. Acho que eu é hein? Aí, ah, o Anus não é tão ruim, não, gente. O Anus é é forte. Vamos ver. <risos> o Pokémon desse dá é um ataquezinho bom. A musiquinha tá meio down, hein? Ó. Bom, não é fraco, não. Aí, dá tá até crítico. Eu eu entendi a referência. Vou trocar os Pokémon. Já tenho um encontro agora. Vou colocar o plantinho na frente. Aí, tem um terceiro. <risos> ah, uma segunda é só um Fast Plus, Low. Vazou, vazou. Não de Pokémon, não. Eu quero capturar mesmo, não gostando. Só pra ter ele no time, porque aí, a próxima vez que eu precisar, que eu encontrar com um desses, eu não preciso capturar. Porque eu já tenho. Tenho 25 Pokéballs agora. Tchau, tchau. Vamos dar um nome pra ele. Todos os meus Pokémons, quase todos, terminam o um nome com S por coincidência. Então, esse aqui vai ser o Elips. Caraca ah, tá com uma aqui, tá? Meu Deus do céu. Mara que ah, o microfone esteja tampando. Vamos ver o que eu poderia ter encontrado Nossa, queria Ah, era aqueles que dá É, dá dano todo round, é bom Eu gosto disso Mas o ataque tá fraco, hein Porque esse, esse aqui que não é efetivo tirou mais dano Tudo bem Olha <risos> se eu perco esse pokémon, velho nossa, deu um gelo. <risos> From Russia with Flood. É o nome da música. Parece meio ruim. Olha um item. Uh, Blizzard. Será que algum Pokémon como eu consegue aprender Blizzard? Deve aprender Blizzard, cara. Isso é incrível, velho. Eu não esperava isso. Ela tem Blizzard e ela tem Earthquake. Caramba, tá muito forte. Rota 25, rota nova, gente. Outra captura aqui, então. Bellsprout. Vou trocar essa playlist aqui que tá meio estranho. Hein? Nossa, não vi que ele tava com tão pouca vida, vamos capturar, então. Aí, bastante Pokémon na reserva já. Esse Bells pode, talvez eu use, hein? Eu gosto muito do Picture Bell, que é a evolução dele. Vamos dar nome aqui. Já tem Plantin, então. Ou oh, plantes Plantão. Plantão. Agora é Plantão. Não sei se era assim que vocês escreviam isso aqui, eu do cara, só que eu sou decente, pra saber Tá Por um segundo achei que ele fosse matar, cara Quase que eu perdi 3 de vida. Quase que eu perdi o meu Pokémon mais forte, cara. Eu posso ficar fazendo isso também, sem assim, ataque o tempo todo. Cara, ele é muito forte, cara. O que eu vou fazer? Para com isso, cara. Eu não vou me acertar no ataque, esse pokémon Aê. Acertei um, pelo menos. Agora ele também vai errar. Para, para, aí, para peraí. Ele tá sem me dando crítico, cara. Ele dependendo do meu Coringues pra salvar. Para bichado. Vou tentar deixar ele nada Aí... Salva, salva. Que duelo ruim, cara. Quase perdi um monte de Pokémon. Mas se ele matasse, ele teria sido muito azar. Tava com vida cheia, ele me deu 5. O ataque dele me deu. bateu 5 vezes. Bateu 5 vezes e ainda deu um crítico no meio. Aqui, casa do Deus. Deus não. Deus é o Dragon Ball. É o Bill. SS Ticket. O cara me deu um, uma passagem de navio como agradecimento por ter transformado ele em um ser humano Agora eu passo pra cá, beleza Oh, tadinho gente O que você tá fazendo aqui? O cara até acabou de assaltar a casa e fica ali na, esperando nada a ver O cara tem um Suicune, velho! Nossa, um ataque super efetivo, olha quanto tá tirando ele né? Essa música parece música de Pokémon <risos> Aí. Aí eu não Suicune em mais alto que você, hein? Coisa boa Cinco, é, eu aguento mais a porrada assim Nossa! Não morreu, não, filho da três 3 de vida de novo, cara. Eu tô treinando ele o dia inteiro, imagina se eu perco ele agora? Tá, eu quero devolver, agora tem ele pra ele. Então, ou seja, eu fiquei com, com o DIG, né? Como que você que se CD na cabeça do Pokémon, cara? CD não, jogo 2004. É um DVD. Aqui okay, outra rota? É a rota 5, eu vou capturar alguém aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Macronita, Eita Eita Por essa ninguém esperava Nossa Passou a vontade de Gordinho Olha tá lá no chumé Tô fazendo dieta low carb Pra gente dieta low carb ele não tá funcionando, cara já tá só que o sem glúten. Pokémon mostrar pra encarar, só pra capturar. Zubat. Hum! Tá com medinho Zubat. Mas tarde eu vou fazer uma stream de, de Apex Legends hoje. Vou voltar a jogar. Mais um Pokémon que eu não queria nem, nem ter capturado, né? Mas... chamado de. Por acaso é uma room editada? Perguntou laser. Não é editada, ele né? é randomizer. Tipo, Pokémon que pode aparecer aleatório. Quer dizer, é editada, né? Se eu para pensar. Só que é a, é a room normal, só coloquei no, no randomizer pra qualquer Pokémon que aparecer que seja aleatório. E a é Noslock também. Se eu pegar um Pokémon aqui, eu tô. Errado, tem que libertar ele. Bom, que você deu follow, eu tava querendo saber se essa barrinha de, de, de follow ali embaixo funcionava. Funciona, não sabia. Não, não quero falar com você não, chega... Eu tá passando, a te para do nada e fala, oh, você quer falar comigo? Não, cara, é você que tá querendo falar comigo. O mundo do Pokémon o mundo é muito estranho. Eu acabei de jantar na casa de uma pessoa, a pessoa tinha sido roubada. Saí da casa, o bandido que tinha acabado de soltar, eu tava na porta da casa. Aí eu derrotei o bandido. Derrotando o bandido, eu recuperei o que ele tinha roubado, um TM. Aí eu fui falar com carinho, o cara, ah, não. O que eu perdi tá perdido. Ou seja, fiquei com o TM pra mim. Basicamente eu roubei o cara. E ladrão que rouba ladrão, 100 anos de Pokémon. Olha. Vai me dar uma vara, né? Tô safado. Uma vara velha. Oh, beleza. É o quê? Vara velha, gente. Eu vou fazer um encontro aqui, então. Bora testar a vara velha. Vamos lá. Opa, Pokémon. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Que isso? <risos> Tava pescando. Tava pescando casualmente, apareceu um, um, um right. Quase, pegou minha isca, minha isca era uma, uma minhoquinha. tá, agora eu preciso não matar esse pokémon Ah, eu vou dar um teco nele cara, teco não é pra matar, tá, ah, teco tá de boa Teco, não, deu um crítico! não dá pra ser feliz nesse jogo cara, eu dou um crítico O único pokémon que eu queria capturar, quem sabe eu não acho outro lendário Pô, eu vou tudo, mas na... bora, bora, bora, bora, bora. Chegar então no meu quarto das pessoas dentro do navio, uma coisa super normal. Faça isso em todo o navio que você for um Gas. Forte, Gasling. 10 níveis a menos que eu que se dê, de um ataque nem é repetitivo, olha. Caramba. Onde que eu curo aqui dentro do navio? Eu sei que tem um quarto, mas eu não sei se é o primeiro ou o último. É em outro andar. Não é que não, acho que é lá em cima. Tá Será Também não. O meu rival, velho. Precisava curar e eu vou enfrentar meu rival, porque sim que eu enfrentando o rival. Nessa hora é o, a hora que no, no jogo original o Hardcate morre, né? Não dá pra ser feliz nesse jogo, eu tô falando. Muito provável que eu perco um Pokémon aqui. Muito provável. O plantinho tá forte, não esperava que ele fosse forte assim já de início. Tá pra Rosélia, vai. Rosélia aguanta. Corinthians. Abra o olho! Meu Deus do céu, cara. Mas... quebrou meu galho, hein? Quebrou meu galho ao invés de usar o mesmo ataque. É pra dar bastante dano, né? Será que é o Spearow que morre? Acho que é o Spearow que vai morrer. Aqui não, tem bastante dano. Treinador, não é Yu-Gi-Oh! Flyer é um Pokémon um monstro também, ainda bem que eu vou ter um... Ah, tem um ataque de gelo pra andar, -se. beleza. Eu sei é isso que eu vou fazer. Eu Aí. Olha amigo Mikudin, eu quero aprender esse. Vou Tirar o Teckle Nossa, não sabia que Teckle era 95% de precisão Por isso que eu tava errando Vamos dar um Stomp no <risos> Monkey Esqueci que era Super Fetipo Aí eu consigo dar mais um ataque, né Tenho mais velocidade Ou foi empate e eu dei sorte Tem que trocar, muito arriscado Bom, tá na hora, depois de eu acabar esse quarto aqui Eu vou trocar, tirar o plantinho do primeiro lugar Porque ele já tá nível 21 Quando eu comecei a jogar hoje ele tava nível 10 Caramba, defesa alta, hein? Olha! Efetivo tirou a quadrinada então, E aí eu vou colocar o anos na frente. Anos na frente é algo não recomendado. Opa, Leftovers é um item muito bom, cara. Safari Ball. Eu não consigo usar Safari Ball para a da Safari Zone, cara. Nossa, o cara tem um roô, cara. Obrigado por isso. Eu coloquei Pokémon errado. <risos> Deixa eu ver que ele vai dar de novo. É, vai chegar uma hora que eu vou ter que tentar. Talvez a estratégia seja colocar algum Pokémon que eu não queira usar e torcer pra trocar, mas aí não, não é muito é inteligente fazer isso. É. Super efetivo. Dá um ataque Ghost nele, faz um Foi crítico e não fez nada. Nossa, todo pokémon vai ganhar XP por causa dessa batalha, ah, tá pra ué Todo mundo ganhou XP, ô, Será consegue... <risos> que o meu Wannos consegue ganhar? Será que o anos consegue ganhar do Black? 8 não? Vamos tentar, vamos tentar Acorda Anus Anus acorda Anus acordou e... Nossa Anus mandou um ataque chamado Odor Slayer O que é Slayer? Nunca ouvi essa palavra não investigar o Odor, alguma coisa assim Da hora que você, eu não faço ideia do que ele pode Fazer com o bichinho. Eu sei que eu tenho um agora. Hum. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Hum. Bobei, bobei. <risos> é, Coringas faleceu. Dó, tá? Pega o Batman, Batman é voador. É o tipo que eu preciso. A chuva de batman, meu slot é assim cara, você morre na desatenção A vida abaixa, abaixa que devia estar, só que eu não percebi que ele tinha me atacado E dado tanto assim de dano, eu tava viajando cara, esse é o capitão Que noja, tá dando massagem na costa do capitão cara Vamos vômito ali Esse bicho explode, tenho quase certeza Será que eu posso dar um diga só pra evitar que ele exploda? Protect <risos> Inteligente. Vamos se ele faz de novo? Ou se foi cagada? É, foi cagada. Vou ficar nessa batalha não, que não tá muito interessante. Bom de plantinho. <risos> que sorte, velho. Esqueci que, que tinha essa chance. Eu achei que não explodir no primeira, não vai explodir nunca mais. Mas ela tirou muito pouco, cara. Normalmente explode não tem erro, cara. Explode o cara se mata e te leva junto. Terminamos o navio. Agora é só dar aquela boi velha curada. <risos> Depois de pegar o cut, eu acho. Ou depois de encantar todo mundo, não sei. Depois você tem que voltar pra nossa cut em tudo que eu precisar, o que eu Caramba, essa batata é bem igual, hein? Ó. E Pokémon que aguenta um ataque? O que eles aguenta? Um ataque voador com Poko energy. Para de errar ataque, tá? por favor. Super efetiva, só atira isso. Aquele é ele tá a nível mais alto que eu, né? Caramba, seu atalho aqui vai ser um. Dá uma curadinha por causa do item. Só cura dois, tá? Não! A vaquinha! Para de me bater, vaquinha. Quero te capturar. Um, dois, três... Uhum. Nome da vaquinha uhum. Delis Milk Drink Adoro esses ataques, cara Ela adorou que eu nomeei uma vaca em homenagem a ela Aí a vaquinha deles Bem na hora que você falou Tá viva por enquanto Tá viva por enquanto ela tem Blizzard e ela tem Earthquake, tá? Caramba, tá muito forte Nossa, eu não podia ter perdido Não era um Pokémon muito forte, cara? Eu não podia ter perdido assim Tá transtornado Olha quanto ele tinha de vida Nossa, o cara não podia ter perdido deve. Ela tinha ataque que curava Que é o Drink Milk lá Ela tinha um item que curava E ela tinha dois TMs Só pode ser do lado ou de cima, hein? Aí. Partiu Esse ataque é chato, hein? Olha quanto eu tirei de mim mesmo, cara Como isso? Pedra, elétrica e circo de gelo. Não tenho nada a ver com o elétrico. Vou ter que usar uma poção. então. Hum. Vou fazer arco no um jogo só, hein? Nossa, cara! Como é isso, velho? Para com esse jogo aqui já. Bora lá. Bora lá, bora lá Cabo Tops. Opa! A sorte está é do meu lado agora. Coisa linda, velho. Hum. Não posso comemorar nessa hora. ó, fez nada, a partir inteira, cara. do tipo pedra. Caramba! Vai tá na hora, vai tá na hora. vídeo oh, ô, beleza. Aí aí sim, perdi dois Pokémons hoje: Devs e Corinthians. Um pouquinho de azar, foi um pouco de desafiante também. Mas acontece. Vou terminar essa stream aqui por hoje. Três insignios, tem uma caverna pra gente explorar. E eu tenho mais um encontro aqui na frente. Então amanhã vai ser um dia. Amanhã não. A próxima vez que eu for streamar vai ser um dia cheio de coisa pra fazer. O time tá forte, pena que eu perdi dois canetas que eu gostava. Mas beleza, valeu por quem me acompanhou aí e até a próxima.